Essa Umbrella Corporation... Não. O que? É de novo o jogo? Ei, Rapaziada, ó, ó. foi mexer, Aida. foi mexer com o bicho. Aida, on, Ô Leon, e aí? Olha, tamo... Tamo com tam, o tam, tam, pistolador. <risos> uh, pistolador equipado ainda. Vamos ver se esse cara é osso duro de voer mesmo. Como é que é? Em caso de emergência, a luz vermelha será ligada... E o acesso ao interior será totalmente proibido por tempo limitado. O que, que é isso? Vou ficar esperto aí. Não tem como fugir do monstrinho, beleza? Então, ó, ó, ó. Pra quem não sabe, esse é o tal do William. Você perdeu a história aí, volta uns capítulos atrás, hein? Ó, ó. O cara chega fazendo um pau. Essa deve ser já a sua terceira mutação, hein? rapaziada, ó, a mãozinha é, é, é o que a gente tem que ficar longe, Olhem, Leon, nossa, que capoeirista foi é essa, Ixi. o jogo, ele é rápido, rapaziada, acho que eu errei o tiro, hein, errei um tiro sagrado, lembrando que não tem mina automática, tio, tem que ser tudo manual aqui, ó, oh. o jogo tá mentindo, nossa, e dá duas, acabou, acabou o campo, o jogo, pegou, hein, tio, você tá duas, Não tem perdão, não Bica Isso, Leon Ah, oh, meu Deus Rapaziada tam Tamo bem ainda? O que que acontece? Como que desce, aí, jogo? Sei lá Peraí vamos, vamos combinar aqui já, rapidão Ó Camargo nem é tiros, hein Ele é rápido, tio É rápido Fica muito esperto Como é que eu sei se... o jogo Ah oh. E aí? Tá valendo! Yeah. Oh, Rapaziada, eu pensei que era filminho. Rapaziada, esse negrafista aí, ele, ele, ele tá mexendo com o caverninho, hein? Pelo amor de Deus, hein? Nossa, o cara, é, ele é muito bravo. O jogo tá ardendo, hein? Ele tá vivo ainda! Ixi! Oh, meu Deus, o jogo é pilantra assim mesmo! Rapaziada, é o difícil... Ele podia ter um laserzinho, né? Pra saber. O cabineiro não curte perder munição de magnetas não, hein Pera aí, vamos escopretar, tio Escopretar não tem não tem perigo de errar Ó Preparar, apontar e escopretar, tio vai, vai ter que ser assim Ai, ele, ele tá caindo Ó Aí cai, tio, escopretando bem no abdômen Ah, quero ver se eu não cair, seu Loki Rapaz, jogava esse Loki lá pra baixo, hein Pelo amor de Deus, hein Rapaziada, você viu que ele não é qualquer carinha não ele não dá uma porrada ele dá uma e já dá outra tipo assim ah, ah tipo Wolverine tipo é ah, o que aconteceu com a Ada tio? o caverninha tá ó tá, tá... oh, chegamos lá embaixo don't die on me Ada. come on wake up isso Leon come on! rapaziada você viu que o Leon é um cara cavaleiro o que aconteceu a Ada deixou o Leon baleado lá embaixo se você lembra, beleza? O que acontece o Leon, cara? O um cara formal, altamente politicamente correto e profissional, ó, ó, cata tá no bracinho, tio. Leva ela pra enfermaria. Rapaziada, sou um cavaleiro profissional, hein? Vamos se ligar, aprender com o Leon, hein? Vamos, PAM! Beleza. Ó, oh, ó. Oh, deixou. Welcome back. Hey, take it easy. We're inside the Umbrella Secret Lab. I'll go find something to treat that wound. So just rest here in the meantime. But I'll only slow you down with these injuries. Go. Save yourself. I told you, it's my job to look after you. But you'll be in danger if you stay with me. I know I've only known you for a short period of time, but I really enjoy being Como é que é, Ida? Ai, despedida já? Eu não sou capaz de querer Rapaziada, olha é aqui, ó. Ó, ó, ó. Senti um cheiro da munição de escopeta. Munição de pistolador. Já, diretamente. O jogo é legal, tio. Esse jogo é muito massa, tio. é, ah, meu Deus do céu. Se você desse dava munição de pistolador assim. Do nada, ainda deixar essa plantinha aqui dentro do meu olho. Ó, vasinho tão bonito de enfeite. A caberninha vai ter que dar uma cheiradinha nela pra, pra, pra dar aquela aroma no Leon. E voltar ele às essências do bem. O que que acontece, rapaziada? A caberninha vai simplesmente salvar o game depois de uma cena tão profissional dessa? O jogo... Do... Nossa, três, tio. É um é monte pra salvar. Vap! Beleza, rapaziada. De volta aqui. As ações. Eu acho que a gente já pegou praticamente tudo, hein? A tiazinha simplesmente... Vai ficar na salinha aí se recuperando Enquanto eu, você e o Leon Vamos investigar o resto aqui, hein Estamos nos laboratórios da Umbrella Laboratório super, hiper, secreto Pás, Os zumbis aqui devem estar já num, numa forma mais pilantra Tem a parte azul Tem a parte vermelha Mas essa parte é bem confusa Os caverninhas sempre se confundem nessa parte aqui Beleza, vamos manter a calma e a concentração Tem uma portinha aqui você precisa de um cartão. Ah. Está firmamente protegido. Mas é, acho que o caverninho veio para o local totalmente errado, hein? Ó, beleza. A parte abriu, tá de boa. Ó. Ah. Beleza. Partezinha gelada, tem um spray ali. Caixa de controle poderá deixar a temperatura mais baixa nos experimentos. Eu poderia usar o fusível supercondutor aqui, se... Estivesse com o próprio fusível Comigo Padre, O Linho já tá ligado nas peças que falta. Sem ao menos ter as peças Oh Meu Deus, o fuzinho tá aqui ó, do lado Vai lá, Linho só, só usar e ir pro abraço, hein Vamos ver qual é que é Passe, a gente vai fazer um super fusível, hein Ó, ó, ó Aí sim. Beleza, pegamos um rosqueador grego hipercontinental. O cabineiro não tem nem noção para que, que usa isso aí. Para se trazer na mão. Acho que era só isso. Ô oh, meu Deus. Prezão gigante, largo e gordo. Na conta. Tranquilo, vamos simplesmente sair desse local que parece que tá meio frio. Ah, beleza, então a parte azul. Simplesmente teremos que voltar quando pegar o cartão. Vamos já manter isso na memória cavernal. VAP. tranquilo. Retornando aqui. A parte vermelha. Pap! tranquilão. Beleza, essa porta aqui não me parece abrir. Não, não, não, não. Tem mais duas portas aqui, hein, ó. Fechada pelo outro lado. Rapaziada. Bap. Beleza, já tá rolando aqui, ó, uns codiguinhos aqui. Manual de segurança do laboratório Medidas de segurança em caso de emergência Em caso de um vazamento viral incontrolável Todas as medidas de segurança serão direcionadas Às instalações subterrâneas de transporte Em caso de qualquer anormalidade detectada Enquanto houver carga em trânsito Todo o material será automaticamente transportado Da zona de carregamento para o trem de alta velocidade A partir de então Todo o material será isolado e descartado imediatamente em caso de emergência de nível 1, o trem inteiro será desinfectado e descartado imediatamente. Em caso de o laboratório ficar contaminado, a rota ao norte atualmente usada para o transporte material será usada como rota de fuga emergencial. Esta rota garantirá passagem para fora dos limites da cidade. A divulgação a respeito de a qualquer pesquisa conduzida aqui ou mesmo a existência desse complexo é estritamente proibida. Uma vez que a nossa prioridade é manter todas as pesquisas em segredo, rotas de fuga poderão ser negadas sobre certas circunstâncias extremas. Vamos ficar espertos, o cara pode mentir, mas o Leon já tá ligado nesse tipo de coisa. Beleza, rapaziada. Ó, tá, tá rolando uma plantinha aqui? A gente tem que tacar fogo nela, eu acho. Sim! Não tem como fazer nada de momento aqui, beleza, tá, v vai rolar um relatório das plantinhas carnívoras, com certeza, ó, registro temporário de usuário para a sala de experimentos com culturas, nome de usuário guest, senha nenhuma, válido por 24 horas, beleza, ó. nome de usuário guest, não tem senha, você pegou o registro do usuário, rapaziada, já estamos ligados aí que o código do computador é guest, o quê? rapaziada, não tem como usar, por quê? Você precisa de dois espaços, mas o Leon não tá nem aí, Ele Já fuma essa ervinha aí, ó, ó. É maconheiro! Já pega e taca fogo nesse lock aqui? Vamos ver. Eu acho que taca fogo nesse lock aqui. Ó, ó. Será que o Leon sobe aqui? Quero ver não subir, hein, Leon? Olha, taca fogo no bicho e já, já cai pra dentro. Rapaziada, nada mais, nada menos que duas O que? Dois! Rapaziada, va valeu a pena desse, vir pra essa salinha benta aqui, hein? Dois tiros de preta, Butinamos os locks E já estamos saindo fora da sala, hein? Tranquilo Rapaziada, agora que a gente tem Aquele fusíveis ali, tá vendo que tem aquelas portinhas ali Que não tem energia Simplesmente temos que retornar a energia Isso aqui o caverninha lembra, hein? Que tá aqui no meio, ó, ó Só vir aqui no meio aqui, daquela tá aquela bicada do amor Vap! Jogar o, o fuzil ali, ó Ó, oh, oh. Eu acho que que... Acho que é por esse lado aqui, hein Vamos ficar esperto, ah, Tranquilão, agora a gente abre essa portinha aqui Que não abria anteriormente Ô oh, meu Deus, plantinha fazer, Tem arma de fogo, hein, vamos ficar esperto Profissional pra picar essas lock. Ó, oh, ó, oh. vai de abraço, Linho Isso Ó oh, plantas, vale soco Morre hein, tia. Na moral. Pois é, morreu, hein. Vamos esperar morrer só para ter certeza. Ah. É, olha o tamanho da planteca aqui. Nossa, aí você morre, tia. Pois é, essa arma do fogo é boa para ela, hein. Ó, oh. Tem um spray aqui, tio. Oh, não cai mais planta nenhuma, não, hein. Vamos simplesmente deixar a escopeta carregada. <risos> Vamos pra escopeta já, tipo. Oh, Envia das dúvidas. Olha o tamanho da planta ali, hein? você viu, tio? Oh, meu Deus, a sequoia urubuteia. É o quê? A parte botânica grega. Beleza? Artefática. Olha o tamanho desse bicho, tio. Brinca. Rapaziada. Não é bom ficar passando muito perto, não, mano. Ah. Tranquilo, rapaziada. Agora a gente tá totalmente igual. Está estourando. Tá estrando escutando... tá barulhinho, tio? Tá estrando barulhinho, hein? Ah. Eu, eu. Oh! Olha oh, o Ah, Pega os dois, quatro! Ah! Peraí, tio! Ah, Leon! Nossa, ele, eles engancham. Carrega, Leon, carrega! Isso! Rapaziada, é morreu os rapazia. dois, né? Ah. Olha as perninhas dele, tio! Tá totalmente do mal, hein! Vamos ficar esperto em jogo! Ou! Oh, tem outro! Até o Leon virar! Ah, um! Volta! Dois, onde oh, você vai, tio? Olha, Leon! Rapaziada! Carrega essa escopeta, pelo amor de tal, tá com a munição dentro, tem ter mais duas plantas que tem altas plantas, altas, altas, <risos> três plantas, rapaziada, é a botânica aqui, tranquilo, há uma ranhura aqui, o monitor diz, insira o disquete de acesso para abrir a porta, rapaziada, antigamente era disquete, você não tá ligado que é isso, é uma parada que tipo, você precisa de 100 disquetes para fazer um CD, beleza, você precisa de mais ou menos uns 4 DVD para fazer... 4 CD pra fazer um DVD. É mais ou menos assim. Imagina um tanto de disquete pra fazer um DVD. Rapaziada, tô calma, hein? Vamos vamo continuar aqui com o Leon está com a sua escopreta. Pronto, armada, com altos monitor gigante na tela. Ó, o mapa do laboratório está disponível aqui. Deseja pegar, Leon? Claro, Leon, claro. Bota no bolso. Rapaziada, se você não se importa... pap Rapaziada, eu simplesmente... Deixei o sprayzinho no baú, porque tem muita planta aqui, hein? Tem como a gente voltar ali e pegar. Caso de suspeita de falecimento, hein? Beleza. Vamos ficar esperto que tá chovendo uns locks hein? Ó, tá rolando uns ovos. As paradas sinistras aqui. Mais plantinha vermelha. Essa, plantinha, essa parte aqui, o caverninho tem uma vaga lembrança. Ô, meu tá chovendo bosta. Porta precisa de um cartão. Vale isso, porta. Beleza, vou sair fora que tá... Tão tá, cagando aí, hein? Beleza. Vap. Tranquilo, rapaziada Com certeza aqui Dentro dessas gavetas mágicas aqui não. O jogo Ô oh, meu Deus, tem altas gavetas não quer dar nenhuma Rapaziada, tá rolando uns camaradas aqui Vamos passar aqui pela Sem a fila de espera Ô oh, meu Deus, tem outra aqui Isso aqui vai Vamos picar os dele Só pra ele ficar esperto Beleza De momento Tá de boa Será que tem mais um vizinho aqui? Rapaziada, o que, que tem aqui? Ô oh, Leon, sai daí, Leon. Pera aí, eu te Vamos bicar os desses caras. O que que eles... Fiquei enchendo o saco do linho, hein? Nossa, tem, um car... tem, tem uma paradinha aqui em cima. Com um cartão Bento. Beleza. Um já foi. Pega o cartão. Ó, o cartão Umbrella. Beleza, aquela porta ele precisava de um cartão e a... Porta da parte azul precisava do cartão. Aí, vamos ficar esperto. Ó, uma máquina usada Ó, parece uma máquina usada para fazer vacinas. Ô, Leon, tem como pegar uma vacina pra nós aí, não? Claro que não. É bom ter uma vacina, hein? Acho que era só o cartão, hein? Deixa o lockzinho vir aqui e atrai, atrai a vítima. Pra cá. Ô, Leon, não trava não, Leon. Isso. Tranquilão. Agora a gente pode vazar daqui. Vá. Beleza. O que acontece, rapaziada? Ó. Simplesmente usaremos o cartão nessa porta aqui, hein? Ó. Rapaziada, tá, tá rolando umas vezes pra acabar. Ô, oh, loza! Ô oh, jogo! Você é louco, tio! <risos> Rapaziada, o caverninho não tem nada. Nossa, voador, pesado! Ah, ela tá com fogo você, seu Loki, parei com a oh, Ela voa, tio. Oh, meu Deus! Ô Leon! Olha vai em cima não, Nino! Nossa, deu pentelho! Deu pentelho! Ah, derreteu, seu Loki! Será que você trouxa, hein? Rapaziada, mordeu o Linho e tudo mais! Eu joguei, tem como matar essas locks aqui? Beleza, ma matamos lock. Rapaziada, esse é o tal computador, hein? Ó. Registros pessoais, acessando. Digite o seu login. Era simplesmente guest. Rapaziada, para quem não sabe, guest é como que é em português, o guest é... Não tô lembrado não. É tipo o um cliente? Não, nada a ver, irmão. Convidado, é o um convidado. Tipo quando você tá recebendo alguém na sua casa, visita, ele é um guest, tá ligado? Beleza. Registro guest válido por 24 horas. O que que acontece? A gente tem 24 horas pra poder mexer nas portinhas bentas agora. Tranquilo. Rapaziada, isso afetou a, a, as portas de outra parte aí? Vamos simplesmente sair fora? E vamos ficar esperto, hein, a mariposa gigante ali deu umas pentelhadas na cabeça da caverninha. Foi nada engraçado. Ainda bem que tem altas plantinhas aqui, hein. Ó, a gente já pega essa vermelha aqui. Uma delas. Ô oh, meu Deus, pera aí, Jô, pera aí. Não pega essa aqui, vai ter que pegar verde. Só tem um espacinho ali. Rapaziada, é, será que vai cair uns lock do teto? É bom andar com a escopeta na mão. Sempre cai lock do teto. Vamos ficar esperto nos lock é do teto, tio. Rapaziada, é aqui que rola o segredo, hein Ó, vamos pegar as plantinhas aqui Será que desbloqueou o computador? Alguma paradinha, assim Bem, aqui a gente pegou só o mapa Tranquilão Aqui já rola aquelas três plantinhas Vá! Rapaziada, tem que ter uma sequência Você tira antes, seu tiro não pega no Loki E ele acaba te picudando Rapaziada, eu tenho que pegar a plantinha, hein Para com isso oh, Rapaziada, o jogo é astuto, tio Ele te mostra um monte de plantinha Aí você não pega, fica de boa O que acontece quando você volta, tio? Cai Loki do céu Sempre Vamos andar esperto Tranquilo, agora a gente já tá ligado A porta que precisava daquele cartão, hein Simplesmente em direção a ela Sem VAP Sem VAP tio. Porque tem essa plantinha aqui v Vamos respeitar a plantinha VAP Tem mais duas plantas aqui Haja planta VAP Beleza Agora simplesmente O jogo 16 Só tem 16% hein tio A gente picudou tudo Agora chega catarrando mesmo hein Tá vivo? O jogo, ela, ela, ela fez acrobacia, ela trocou de lado. Rapaziada, quantos por cento tem? 6%. Não dá pra matar o Loki ali, não, hein? Pera o... aí, peraí, peraí. Rapaziada, vamos acabar com essa arma Loki aqui já. Oi! Rapaziada, acho que deu, deu pra matar, hein? Foi o que precisava. Beleza, aqui não tem nada. E a gente tá ligado. Era só voltar mesmo pode guardar essa arma aqui Que tá ocupando dois slots do inventário Do Leon, vá pode ser, antes de guardar Essa, essa arma tá, tá, tá chata no inventário, vá v Vamos simplesmente ver Vamos usar o cartão, vamos usar o cartão ali e ver qual é que é Tô com o pressentimento que vai dar Se não, se não der a gente usa aquela plantinha ali vá. Antes disso, ô oh, meu Deus, vai, acho que vai ter as plantas aqui, hein Se tiver as plantas Não vai ficar nada engraçado Ô, mas o cabelo esqueceu dessa porta aqui. Ó. Rapaziada, a porta é altamente sagrada aquela ali, hein? Beleza. Você usou o cartão. Beleza, já descartamos a chave, já temos espaço a mais. E... Pap! Rapaziada, tá rolando autoslock aqui. Munição de magnetas. Antes de mais nada, tio. Vamos brincar os autoslock aqui. Ó. Está rolando um cartão. Alguma coisa especial ali, hein? Altos locks. Ó, dois varientes. aí Aí é bonito, hein, tio? Beleza, um interruptor de energia. Deseja apertá-lo Claro. Beleza, liga as paradas. Tem que tirar o raio-x do Leon aqui? Já era, tio. O já era. Vamos ver se tem como é chega Ativador VAM. Usado para sintetizar a base. Tem mais lock aqui ainda, hein? Vai achando que não. Ó. Rapaziada, é só, só pra ter emoção de separar o Loki Beleza O quê? Ô oh, Leon, pera aí, tio Ô oh, meu Deus do céu É o Leon Rapaziada, o Leon ficou no cautio, hein é, é, é calculado, por quê? O cabrinho vai te mostrar porque é calculado, tio Vai te mostrar você usa plantinha, tinha um spray Beleza? Tem um spray ali Nada mais nada menos que um spray A gente pega o um spray e sai fora Rapaziada, é, agora que ferrou, hein? escolhendo o spray e a magnetas. Eu escolho com as duas mãos a magneta, tio. Munição de magneta. Por Spray se acha em toda parte aqui desse jogo. Tem enfermaria, os caras tem gelol. É um monte de coisa. Vamos, vamos começar a refletir. O quê? Você matou meu Eu sei o que você está procurando. Você não esta é o legado do Agora... Onde está aquele espelho que você estava trabalhando com antes? Você sabe quem eu estou falando. O que? Você realmente não sabe nada, não é? Haha, você é tão culpável! Ela é uma das operativas enviadas aqui pela agência. A única razão por que ela veio aqui é para obter o G-Virus. É uma lua! Não, é a verdade. Descobri isso quando eu fiz um checkback Ela especificamente não vai matar o Leon aí. Oh, oh, terremoto, hein? Olha o terremoto, dia, Segura. Olha o Fusca, Fusca tio. tio. <risos> Rapaziada. Desmaiou, desmaio. vamos supor que ela desmaiou, hein? Os sintomas de estar morto. Rapaziada, isso com é um terremoto na hora certa, hein? Vamos com esperto. sequence has been activated. Rapaziada, vamos ficar esperto é... Beleza Rapaziada, nada mais, nada menos Que você tá ligado no disquetão lá É aquela porta que a gente leu, só pode